Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou vos ensinar como é que vocês podem fazer este tipo de fundo para vocês tirarem algumas fotos do ano novo ou até podem colocar na vossa sala e tirar várias fotos com a família que acho que seria uma boa ideia. Ok, para este vídeo eu tirei fotos com a minha câmera de SLR, uma Canon McKenna d mas também vos vou ensinar como é que vocês podem fazer este tipo de fotos com qualidade o vosso telemóvel por isso vamos começar. Ok, a primeira coisa que vocês vão precisar é um suporte para o vosso telemóvel ou um suporte para a vossa câmera. Eu normalmente uso o meu tripé, mas existem várias coisas que vocês podem utilizar, como eu já vos mostrei aqui no meu canal. Mas se vocês tiverem um tripé, por favor usem. E vou-vos colocar os links na descrição de várias técnicas que vocês podem usar para fazer o vosso próprio tripé, por isso não há desculpas, vocês conseguem, mesmo com coisas que têm em casa. A segunda coisa que vocês vão precisar é escolher o tipo de câmera que vocês querem. Eu usei a minha câmera 600D na lente 35mm, vocês podem usar a lente kit 18 55, ou até a 50mm, o que vocês tiverem em casa funciona. E no vosso telemóvel só eu vou pedir para vocês tirarem com a câmera traseira que tem mais qualidade, mas se vocês sentirem que não têm muita prática com isso, tirem com a câmera frontal, porque agora todas as câmaras têm muita qualidade, por isso pode ser que até fique bem. Mas para você ficar com o máximo de qualidade e vocês conseguirem editar ao máximo no light para não vai qualquer, aconselho-vos a utilizar a câmera traseira, mas se não conseguirem, conseguem tirar boas fotos na mesma, não se preocupa. Para todas estas fotos, tanto para a minha Canon como para o meu telemóvel, eu utilizei um comando, mas se vocês não tiverem, não se preocupem, porque o temporizador funciona igualmente bem. Ok, outra coisa que eu senti que era muito, muito importante, principalmente porque eu comecei a fazer esta sessão fotográfica. No fim da tarde, que é agora o fim da tarde é às 5 uh, e começou o sol a desaparecer. Eu neste momento não tenho luz nenhuma no quarto. Estou assim às escuras, estou a usar uma, um candeeiro para ter luz, mas neste momento não tenho luz nenhuma, mas isso não é motivo para desmotivar. Para qualquer tipo de câmera que vocês tenham, de certeza que vocês têm um flash e foi isso que eu usei para as minhas fotos. E vocês no telemóvel, vocês têm o um flash na câmera traseira e se vocês quiserem usar a câmera frontal para vocês tirarem as vossas fotos, podem usar um candeeiro como o meu. De certeza que vocês têm qualquer tipo de candeeiro em casa, pode ser o candeeiro da vossa mozinha de cabeceira e só precisam posicionar em vários sítios se vocês não tiverem flash. Porque, se vocês tiverem flash e conseguirem usar o flash do vosso telemóvel, da vossa câmera, não precisam de mais luz nenhuma porque o flash dá. Ok, está tudo resolvido para a câmara. agora o que nós precisamos é do nosso fundo. Para o meu fundo eu utilizei um tipo de tecido com algumas lancholas, mas vocês não precisam de usar este tipo de material. Este tecido foi muito, muito barato, comprei numa retrosaria, foi cerca de 5€, um bocadinho menos, e é gigante, por isso eu posso usá-lo e colocá-lo em vários sítios. Como vocês conseguiram ver pelo vídeo, eu consegui dar aqui uns nós aqui nesta zona da persiana, para puxar a persiana e resultou bastante bem, vocês podiam dar nós na cortina ou o que eu faço muito é colocar nas portas dos armários e nas portas de casa e vocês podem usar alguma coisa para segurar mas eu por acaso não uso nada, eu simplesmente fecho um bocadinho a porta deixando o tecido lá dentro e assim prendo o tecido e fica mesmo muito seguro vocês não precisam de fazer, claro, com este tipo de material vocês têm que pensar é que no ano novo é mais prateados e dourados e tentei usar esse tipo de cores porque normalmente essas cores têm um ligeiro reflexo de luz como acontece aqui com as minhas lancholas por isso acho que seria engraçado vocês criarem esse tipo de efeito também luminoso atrás de vocês e assim criam um efeito mais giro. Por isso, o processo para as duas câmaras é exatamente igual. Tripé, check, camera, check, ligar flash também e depois é só tirar as fotos. É tão simples quanto isso. Eu vou-vos mostrar algumas fotos que eu tirei com a minha Canon. Eu usei estas especificações da minha câmera para tirar a foto, vocês podem modificar ao vosso gosto, se quiserem uma coisa com mais luz ou com menos luz. Na câmera, basicamente, tirei a foto e até custei bastante resultado, depois só recortei um bocadinho e editei ambas as fotos no Lightroom e depois no VSCO Cam e depois é só publicar. Acho que é uma forma super gira e muito fácil com coisas que vocês de certeza têm em casa, nem que seja um lençol da cama, um lençol com um padrão de giro. Acho que o único truque é ser criativo e arranjar formas mesmo quando não há luz nenhuma dentro de casa. Ok, agora vou-vos mostrar uma comparação das duas fotos, uma com a minha Canon de SLR e outra com o meu telemóvel é um Samsung S9 Plus, por isso vocês estão a ver que a qualidade é bastante boa para as duas, a edição ficou bastante parecida também, não há motivo para vocês desmotivarem se não houver luz no quarto, se vocês não tiverem a câmera perfeita o telemóvel com boa qualidade. Agora já não existe disso, por isso basta ser só criativo e gostar do processo e divertirmo-nos no processo. Por isso espero que vocês tenham gostado das minhas fotos que eu tirei e espero que vos tenham inspirado a criar fotos criativas para vocês publicarem no vosso Instagram ou quem sabe usarem para a vossa família no dia 31, acho que seria super engraçado e toda a gente se ia divertir. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos no próximo vídeo e no próximo ano. Tchau!